E hoje magrê peito de pato na brasa com um molho sensacional eu sou si ferreira e você está no na brasa nosso primeiro ingrediente um alho poró você vai for ali todinho com um garfo vamos jogar ele na brasa bem forte agora você deve cortar a pele e a gordura do pato tomando cuidado para não chegar até a carne Sal e pimenta do reino dos dois lados. Agora uma dica crucial para a pele ficar crocante. coloca o seu pato com a pele para baixo com a frigideira ainda fria. Vamos finalizar de dar o ponto do nosso pato na brasa. Para dar aquele gostinho delicioso de churrasco. E esse molho holandese perfeito. Feito de uma forma muito simples. Todos os ingredientes estão no descritivo, mas a dica é, manteiga a 100 graus Celsius, nem mais nem menos. Segue o passo a passo que vai dar super certo. Calma, não se assusta, o alho poró é assim mesmo, a gente vai tirar o miolo dele e vai ficar sensacional. Olha a finalização desse prato, olha esse pato, olha o ponto, olha esse molho, brincadeira não hein.